a todos que se fazem presentes nesta sala uh, e quero saudar de forma muito calorosa a todos que nos assistem online em diversas partes do mundo. Quero particularizar a presença online do Sr. Professor Doutor Almeida Dias na qualidade de Presidente da mesa da Assembleia Geral da RACS. Quero também aqui enaltecer a presença dos membros da direção da RACS, que também estão a assistir online, os membros do consórcio que constituem a Comissão Organizadora e os distintos membros associados da RACS. A todos, o nosso muito bom dia e sejam bem-vindos a esta atividade. Também não podemos esquecer e agradecer a presença dos seus jornalistas aqui presentes e convidados. Em um particular, aos membros do Conselho de Administração do, da PEAQ, é a entidade promotora do ISQB, a líder do consórcio que organiza a quarta reunião da RACS. A todos os presentes, diríamos o seguinte, o mosaico Multidisciplinar das Ciências da Saúde assume um papel determinante para o desenvolvimento social humano e progresso econômico de qualquer sociedade. Esta evidência associada ao mundo global do conhecimento científico constitui um contributo fundamental para o progresso, inovação e benefício visando a qualidade de vida dos povos, devendo ser potenciado através de da cooperação internacional. Neste contexto, no dia 1 de setembro de 2016, foi criada a Rede Académica da Ciências de Saúde da Lusofonia, a RACS, com a missão de promover a formação e a cooperação científica na área das ciências de saúde entre instituições do ensino superior e centros de investigação de países e comunidades de língua portuguesa. Atualmente, a RAC cong congrega cerca de 43 instituições de ensino superior da área de saúde de sete países do espaço lusófono, abrangendo um universo de mais de 75 mil estudantes e aproximadamente 4.500 docentes e investigadores. Neste universo, Contam-se as sete instituições de ensino superior angolanas, nomeadamente a Universidade 11 de Novembro, em Cabinda, a Universidade Agostinho Neto, em Luanda, a Universidade Catiavala Buila, em Bengala, a Universidade Jean Piaget, Luanda, o Instituto Superior Politécnico Jean Piaget, Bengala, o Instituto Superior Politécnico de Malange, e o Instituto Superior Politécnico de Bengala, o ISPB. A RACS elegeu como seu referencial identitário o intercâmbio e o desenvolvimento da cooperação internacional como um dos pilares fundacionais materializado através da realização de reuniões magnas internacionais que têm por finalidade operacionalizar a missão da organização Sendo, em última instância, uma oportunidade da promoção da interculturalidade dos povos e de partilha das melhores práticas da saúde do espaço lusófono. Temos a elevada honra de lançarmos hoje a quarta Reunião Internacional de RACs, que vai realizar-se nos dias 25, 26 e 27 de novembro de 2021. No cenário idílico da nossa bela cidade de Benguela, organizada por um consórcio constituído por oito instituições de ensino superior de Angola, lideradas pelo ISPB, das quais seis são membros da rede e duas instituições em fase de adesão. Refiro-me concretamente a essas duas instituições, o ExpoCADO e os pais sendo a primeira reunião a realizar-se fora de Portugal, graciosamente no ano em que a Cplp celebra os 25 anos de existência e que Angola acolherá a cimeira dos chefes de Estado e do Governo da Cplp. A quarta reunião internacional da RACS pretende dar continuidade à matriz multidimensional observada nas três últimas reuniões realizadas em Portugal, que vai desde a ação política, académica, a componente científica pedagógica, social, sociocultural, empresarial, corporativa, até a institucional interna de RACS, como um foco das ciências da saúde. Esta magna reunião anual pretende congregar a comunidade dos seus membros associados afiliados, parceiros e convidados numa grande ação de reflexão, debate e convívio multinacional e multicultural. Afirma-se, sobretudo, como um espaço facilitador da união de interesse científico e académico na afirmação do conhecimento na área das ciências de saúde entre instituições de países e territórios que partilham um longo e rico patrimônio de ligações históricas e linguísticas. A comissão organizadora esmera-se para que o êxito total do evento, que pela primeira vez será realizado no um modelo híbrido, seja um sucesso. Assim sendo, depois de feita uma caracterização ou contextualização, darei a palavra ao meu colega, Mesa, para que faça a apresentação do programa para a quarta reunião internacional da RAC. Obrigado. É, tal como foi referido pelo, pelo Diretor-Geral, as reuniões RACS são, são reuniões internacionais e que é, congregam no fundo as escolas de saúde do mundo lusófono. Esta quarta reunião que se realiza em Angola e, concretamente, na província de Benguela, ela eh, tem uma matriz or organizacional eh, que, no fundo, é a que tem sido seguida pelas três primeiras reuniões da RACS, mas que, naturalmente, foi adaptada ao contexto de, de Angola. Ela decorrerá entre os dias 25 e 27 de novembro do ano presente, 2021, já como se disse na província de Benguela. Ela, a, a quarta uh, reunião será realizada num modelo consorciado, tal como foi dito. Uh, nós, uh, ISPB, lideramos o consórcio, mas todas as instituições angolanas, uh, escolas, escolas superiores, que tenham curso de saúde e que, livremente, são membros da RACS, ou pretendem ser membros da RACS, são automaticamente membros deste consórcio nacional que se, é, digamos assim, é, colocou aos ombros a grata tarefa de organizar a quarta reunião da RACS esse modelo organizacional que eu referi é, é, é dividido em três comissões é, nomeadamente a comissão organizadora a comissão de honra e a comissão científica mas tem dez subcomissões diversas que cada subcomissão tem já elaborado um subprograma e esses dez subprogramas prefazem o programa geral da quarta reunião da RACs. Essa, as, as reuniões da RACs eh, decorrem sempre na base de um, de um cartaz gráfico, basicamente consta da lona que faz eh, as nossas costas. E no caso presente, esse cartaz, no, no fundo, é um cartaz identitário das reuniões da RACs. É, Ela é composto por elementos é, soltos, como estão a ver, uma espécie de ondas. O cartaz tem uma espécie de ondas. Estas ondas, no fundo, significam movimento e que elas, no fundo, é, congregam a, a, aquilo que é a filosofia da é a filosofia da cooperação internacional. E, no nosso caso presente, esse cartaz é, é, traz as, as cores as cores da, da, do nosso símbolo maior do país, que é a bandeira nacional como se pode ver na, no cartaz que consta quer aqui no, no, no, na mesa, como também no cartaz que faz as nossas, as nossas costas é, as reuniões da RAC decorrem sempre sempre é, na base de, um, de uma série de objetivos eu vou mencionar eh, alguns, não todos. Eh, por exemplo, o primeiro objetivo é promover o intercâmbio e o desenvolvimento da, coopera e, e, da cooperação internacional no âmbito do ensino, da investigação, do desenvolvimento e da inovação em ciência e saúde no mundo lusófono, dinamizar e fortalecer as relações bilaterais e multilaterais entre instituições de ensino superior e de investigação no âmbito da ciência e de saúde, contribuir para a difusão da produção científica em ciência de saúde através da partilha de conhecimentos, práticas e valores no âmbito da prestação de serviços e cuidados de saúde na geografia internacional lusófono e a, a, o, tantos outros objetivos que por enquanto não, não, não, não, não, não convém mencionar, mas, mas depois podemos discutir ao longo da conferência de imprensa para quem é dirigida a, a quarta reunião da RACS ou para quem são dirigidas as reuniões internacionais da RACS as reuniões internacionais da RACS tem como destinatários docentes, estudantes, investigadores e funcionários não docentes de instituições de ensino superior de saúde da lusofonia. Também é dirigida a dirigentes e representantes de instituições de ensino superior e de centros de investigação de saúde da lusofonia, as ordens profissionais, os profissionais de saúde e, naturalmente, outros, outros interessados. Para esta ocasião, que é a quarta reunião, há um conjunto de eh, temas gerais que foram discutidos ao nível eh, da Comissão Organizadora e também da, da Comissão Científica e do Programa Científico. Eh, vou destacar os, os temas que foram eleitos para a quarta reunião internacional da RACS, nomeadamente o ensino das ciências de saúde, das ciências de tecnologia e de saúde dos países lusófonos, as experiências e práticas de saúde durante a pandemia da Covid-19, a, a, a avaliação da qualidade nas instituições de ensino superior com curso de saúde, política de saúde na lusofonia, competências de empregabilidade e formação ao longo da vida, no caso da ciência de saúde, ciência, tecnologia e clínica em saúde na lusofonia, a transversalidade da formação em ciências e tecnologias de saúde nos países, nos países lusófonos, a mobilidade acadêmica nos cursos de saúde dos países lusófonos, a telesaúde e a telemedicina, desafio para os países de língua portuguesa, inteligência artificial aplicada à saúde, a evolução científica, ensino remoto da ciência de saúde, partilha de visões e experiências, cuidados de saúde mental, que efetividade na lusofonia de nossos dias. Então, achamos que são temas é, atuais e que, é, no fundo, respondem à, à, à procura científica de nossos dias e que, como se sabe, nos últimos 12, 13 meses é, tem sido marcada pela pandemia é, da Covid-19. Da, da COVID Vai daí é, a Covid-19 ter um destaque especial nos temas eleitos para a quarta reunião internacional é, da RACS. Tal como mencionei anteriormente, é, esse programa tem uma matriz organizacional bem, bem, bem vincada é, as nossas subcomissões são todas elas lideradas e as comissões são todas lideradas por quadros, quadros nacionais é, nomeadamente a comissão organizadora liderada pelo, doutor, pelo professor doutor Antero Nungundo, como foi referido a comissão em científica liderada pelo professor doutor Albano Ferreira, que é o reitor da Universidade de Cateavala Buila e nós é, é, convidamos para a Comissão de Honra, é, Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, o Dr. É, João Manuel Gonçalves Lourenço, e que é, achamos que é, é, um, é um convite todo ele merecido no âmbito da, da, do, do papel e, e da qualidade que a RACS tem estado a, a, a demonstrar no mundo lusófico. As nossas 10 subcomissões eh, merecem ser, digamos assim, mencionadas. Temos a Comissão para a Gestão do Programa e Protocolo, que é liderada pela pessoa que vos fala. Temos a Comissão para o Secretariado, a Comissão para o Secretário da Comissão, do, da Comissão e Programa Científico, a Comissão Executiva para a Logística, a Comissão Executiva para a, Comiss... para a Comunicação e Marketing, a Comissão Executiva para a Ação Sociocultural. Teremos, naturalmente, uma componente sociocultural bastante vincada na medida em que, eh, provavelmente, eh, tenhamos também participantes estrangeiros de, de forma presencial e não só eh, de, de forma remota. A Comissão Executiva para os Núcleos Académicos, que, que é liderada professor, pelo professor Dr. Eh, Jacruz, que está aqui presente. A Comissão Executiva Técnica, a Comissão Executiva para a Saúde e a Comissão Executiva para a, a, a, a Segurança. Tal como mencionei, eh, nós já temos um, um programa geral indicativo que nasceu dos, dos subprogramas de cada uma das subcomissões. Hoje, 30 de março, estamos a realizar um dos eventos essenciais da, do programa geral, que é, que é a apresentação pública pública nacional e internacional do, da 4 Reunião Internacional da RACS e que é, é, se, se, se, se prevê uma atividade que dê a entender à comunidade nacional e internacional, sobretudo à comunidade é, dos membros da do, do, do RACS, aquilo que se pretende com a quarta Reunião Internacional da RACS e que é, é, é, o, o evento de hoje será seguido por um evento mais específico que é o evento da Comissão Científica, que prevê, no fundo, fazer o lançamento da chamada aos artigos científicos, que, no fundo, é o coração, é o core da, da, das, das, das, das reuniões da, da, da RACS. E, à medida que o ano, o ano for, for, for se desenrolando, serão é, naturalmente executadas outras tarefas que constam do nosso programa geral, até o limite do início do, da quarta Reunião da RACs, que, como referi, eh, será o dia 25, 25 de, de, de novembro. Também já temos elaborado uma proposta eh, de programa, um programa, chamemos de eh, preliminar, em que eh, contém, por exemplo, o, a sessão solene de abertura da quarta Reunião da RACs para o dia 25 de, de novembro, às 10 horas da manhã e a sessão solene de encerramento da reunião de RACs, que está marcada para o dia 26 de novembro, às 16h45. E no meio, do, e no meio disto decorrerão eh, atividades, algumas isoladas, outras em paralelo, desde, por exemplo, as feiras de saúde, como também eh, a, a, a exposição e a apresentação de, de, de artigos científicos mesas redondas e ascensivamente, quer de forma remota, como também de forma eh, presencial. A estratégia eh, da RACS, eh, diferentemente eh, de alguma filosofia de organização de eventos a que nós estamos habituados a realizar em Angola, a estratégia da RACS é que os eventos da RACS sejam o, o autossustentados, ou seja, eles que têm que ter uma, uma componente de, de digamos assim de, de, de custos de, de despesas e receitas que balanceiam de, de, de, o que faça um balanço positivo no final da atividade ou no mínimo que não tragam prejuízos para as instituições organizadoras é, é por esta razão que a participação na RAC é uma participação digamos assim com, com, com algum algum custo para para para as pessoas que se dignarem em, em, em concorrer para a apresentação eh, de, de, de, de artigos científicos ou também para a apresentação de de, de, de posters nas feiras de RACs que serão eh, realizadas eh, em local próprio, que nós ainda estamos a fazer essa avaliação, ao nível de Benguela, tudo indica que será no estádio no estádio Umbac tal como de resto têm decorrido algumas feiras aqui, aqui em Benguela, mas como disse eh, são atividades, eh, no fundo, compartilhadas financeiramente. E então, nesse sentido, o, há, há, um, há, um, há um valor inicial que foi lançado eh, eh, para a compartilhação dos, dos, dos, dos candidatos. Esses valores andam, um, andam à volta dos... dos peço, perdão. Que tem, tem muito papel. Mais ou menos entre os 2.500 kwanzas aos, aos 15 mil kwanzas para as entidades que são membros membros da RACs, mas isso para quem, quem se inscrever até o dia 30 de julho deste ano, ou seja, até o, o dia 30 de julho é o, o deadline para os membros da RACs, que pagariam, ou, digamos, um, ou, a com participação estaria à volta deste número, mas para quem é membro da RACs, inscrever-se depois do dia 30, 30 de julho, os valores estariam mais ou menos num espectro entre, entre os 4.000 kwanzas e os 25.000 mil, mil, mil kwanzas, mas para os não-membros a, a, a taxa é relativamente mais baixa, mais alta, perdão, que iríamos entre 7.500 kwanzas aos, aos 25.000 kwanzas para quem se inscreve até o dia 30 de julho e para quem se inscrever depois do dia 30 de julho a taxa passaria entre os 10.000 kwanzas aos 30 mil, quase. E é natural que essa, essa, essa, é, esse valor tem o seu contravalor para os membros da, da, da RACs que não sejam nacionais e que fariam o pagamento, naturalmente, por outras vias, nomeadamente através da RACs, da RACS em, em Portugal. É, basicamente, achamos nós que, que que é que é tudo quanto basta para para para o momento é, nós temos um programa é, um plano elaborado que tem cerca aproximadamente 50 50 páginas achamos que o nosso plano está muito bem elaborado dentro de uma matriz que também usamos muito aqui ao nível do ISPB e do promotor do ISPB que é a, o projeto educativo de Angola Pé, em que nós temos claros quais são os objetivos de cada subcomissão, quais são as atividades de cada subcomissão, qual é o, o, o cronograma de, de execução de cada uma dessas atividades, qual é o custo de cada uma dessas atividades, quem são os responsáveis por cada uma dessas atividades. Achamos que estamos muito bem organizados e achamos que temos todas as competências eh, locais e também nacional e internacionalmente para realizar, uma quarta reunião internacional da RACS, com a, a, a, a, a competência e a honra que, que, que, que, que, que deve ser dedicada a esse tipo de atividades, sobretudo num ano, tal como referiu o diretor-geral, num ano em que Angola acolhe, acolhe a, também a reunião da Cplp e toma a presidência da Cplp. No fundo, nós queremos... É, ao nosso nível, contribuir positivamente para essa, digamos, diplomacia ao nível da lusofonia, mas no caso particular é uma diplomacia ao nível da ciência de saúde que, como se sabe, é um dos ramos fulcrais da vida de qualquer nação, é um dos ramos fulcrais da vida do nosso país. Muito obrigado. Na minha, na minha intervenção falava precisamente da missão da RACS e dizíamos que a missão da RACS consiste na promoção, em promover a formação e a cooperação científica na área da ciência saúde entre instituições de ensino superior e centros de investigação de países e comunidade da língua portuguesa, portanto da lusofonia. E como tal para o cumprimento desta missão, uh, havia necessidade e um dos pilares fundamentais é precisamente o intercâmbio e, e o desenvolvimento da cooperação internacional. Portanto, a mobilidade académica e institucional, ou seja, a RACS tem um programa designado de MOTUS, que, é, uh, que permite a mobilidade quer docente como discente dos membros da, da, da, da RACOS. Também a promoção e a facilitação das relações bilaterais, multilaterais, entre as IEs, as diferentes instituições que conformam precisamente o mundo da lusofonia no que oh, diz respeito ao ensino da ciência e saúde. A difusão internacional da produção científica é um outro elemento importante, é uma das finalidades que também tem a RACOS e a formação ao longo da vida. Estes elementos todos são eles que sustentam, dão peso, dão finalidade àquilo que a RACS é hoje, a imagem da RACS. Quando nós estamos a falar da perspectiva da cooperação entre as IES, de facto, nós temos tido já, um, de forma palpável, algum intercâmbio. Pena é que o ano passado, 2020, como resultado, como consequência da pandemia, Alguns programas de mobilidade académica tiveram que ser suspensos. Nós devemos ter recebido estudantes vindos de outros países e alguns estudantes também de membros associados da, da RACS aqui em Angola, movimentaram-se para outras, outras paragens uh, da lusofonia. Portanto, há cooperação, há perspectivas e esses programas estão suspensos em função do estado atual da, da pandemia, mas que tão logo... Uh, haja condições, portanto, uh, este intercâmbio uh, poderá uh, retomar-se para que, de facto, haja mais relação, haja mais intercâmbio, haja mais contato e conhecimento, partilha, sobretudo, do, da, da ciência e do conhecimento, aquilo que é feito em cada uma das instituições que conforma, precisamente, a RACS. Quais as resoluções, a Rádio Mais também fazia a pergunta das resoluções uh, saídas nos últimos eventos. A RACS tem uma revista, tem uma revista a revistá e tem boletins. Portanto, esses boletins são indexados. A produção científica é apresentada ou é publicada por esses meios. Portanto, os membros da RACS, e não só, têm acesso direto a essa esta, a esta ferramenta. Portanto, têm acesso a esta comunicação. Mas, não, mais do que isso, também é importante ressaltar que temos um portal, a RACOS tem um portal, e tem um site onde é publicado, portanto, os resultados que estão saídos destes eventos. Eu, toda a comunidade internauta não sou interessados, que queiram conhecer, queiram saber aquilo que se produziu, o resultado dos eventos anteriores, podem acessar o site da RACs. E ali obterem toda a informação, a produção científica. É importante aqui também ressaltar o seguinte: é que a RACS tem também, dentro do seu programa, os núcleos académicos. As instituições de ensino superior que são associadas a RACS, são membros da RACS, têm membros que conformam as diferentes áreas de saber da saúde e que são inseridos nos núcleos académicos. Esses núcleos não são entes passivos são ativos, eles realizam eventos e, mais do que nunca, vão, este ano, será lançado periodicamente, uh, atividades mensais, um tema, por exemplo, a discutir, por, um tema a ser discutido por um núcleo acadêmico, por exemplo, falar, podia se falar, por exemplo, da, da pandemia, do Covid, nesta fase. E no mês seguinte falaram de um problema qualquer que tem a ver com diabetes, ou de um tema qualquer do campo da saúde. Portanto, há uma dinâmica bastante grande daquilo que é feito, é produzido na rede, na rede, rede acadêmica. O, o, o senhor, o jornalista D'Angol, perguntou quantos membros tem a RACS. A Rax dizia exatamente que até o momento tem aproximadamente 43 instituições, aproximadamente 43 instituições a nível da lusofonia, mas que estamos com um ascendente bastante grande. Nos próximos tempos, o desafio é chegarmos a mais de 400 instituições filiadas a Rax. E uh, estamos muito, muito próximos de conseguir. Um, avanços grandes, passos, estão sendo dados passos bastante grandes para aumentar o leque de instituições que conformem a RAC. Aqui em Angola, por enquanto, repara que até a semana passada eram apenas sete instituições já associadas a RAC. Mas com, da semana passada para cá mais duas instituições surgiram me refiro a um, o Espocado, que administra cursos de análise clínica, uh, análise clínicas não, é psicologia clínica, psicologia clínica, assim como o, Esp o, o Espagia, em Luanda, que também mostrou interesse em associar-se à RAC E vamos crescer. Temos tido comunicação de muitas instituições que ministram cursos de saúde em Angola e estão interessadas em filiar-se a mas devo dizer que este interesse não é apenas caso de Angola, na lusofonia, estamos a falar concretamente do, do país continente, <risos> estou a falar do Brasil, o Brasil com muitas, mas muitas instituições e que diariamente quase manifestam interesse também em fazer parte deste grande, desta grande rede. É, já falei um pouco sobre a produção científica, portanto, Há espaço, sim, de produção científica na RACS. A produção científica, como disse, ela, ela é elevada é, é ao conhecimento dos membros por via do boletim uh, da RACS e da revista uh, RevSalos, que é uma revista científica indexada, que também nela se pode, naturalmente, uh, publicar artigos científicos. Portanto, a abertura. E este é um dos propósitos, é uma das finalidades que tem precisamente a RAC, é mesmo promover precisamente a produção científica. Portanto, estão criadas, temos condições e esperamos naturalmente que as nossas instituições, os nossos investigadores, os nossos estudantes, os nossos docentes ligados ao ramo de saúde aproveitem precisamente este, este elemento, este, esta parte que tem esta componente tem arracos. Portanto, acho que para as respostas, não sei se alguma coisa não terá sido esclarecida, mas penso ter dito.